Hoje a gente vai colocar post-its com o nome dos personagens do Star Wars para Sandra poder saber quem é quem. Skywalker, Darth Vader pai e filho aqui. I am your father. Essa família é tão interessante. Seu Darth Vader, o que que você tinha a dizer a respeito desse abandono familiar? Que <risos> hoje eu decidi fazer uma festa de Halloween atrasada na minha casa. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar como? <risos> Daqui o hit. <Itch. risos> Meu Deus! Nós temos um bolo do Stormtrooper! Olha o que você fez, mano! Que bagulho do caralho! Meu Deus, o que você fez no Stormtrooper, cara? <risos> Descoberto o segredo dos Stormtroopers, cara! Era bolo!